Nesse vídeo você vai perceber que no tabuleiro existe muito mais mistérios do que você imaginava. Olha só, cientistas afirmam que dois dos membros da expedição foram mortos pela besta. Olha só, a história de cientistas russos que lutaram contra criaturas sob o gelo da Antártida. Então aqui a história é meio pesada, uma história meio bizarra, não dá. Para saber se é verídica, se realmente isso aconteceu de fato, tá? Mas nós temos aqui a matéria e o relato dos cientistas. Eu já não duvido de mais nada. A Bíblia fala de seres estranhos, povos antigos falam de seres estranhos também, seres diferentes, seres muito maiores do que nós. Achados arqueológicos também nos mostram. Então eu não desacredito de mais nada. Vamos lá para a matéria. Um cientista russo desertor veio à tona com um relato alucinante do que realmente ocorreu quando ele e seus colegas desapareceram por cinco dias em um lago misterioso. Aí diz assim: ó, é, o doutor Anton disse às autoridades da Suíça que os pesquisadores descobriram uma forma de vida bizarra e mortal chamada. Organismo 46B, uma criatura semelhante a um povo altamente inteligente, que tirou a vida de três membros da equipe, então o negócio vai ficando assim, terrorizante, porque a, a criatura era altamente inteligente e ainda matou três dos pesquisadores, aí diz assim mas o governo do presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que nada de interesse científico foi encontrado porque o ex-homem forte da KGB, segundo a matéria, espera transformar o organismo em uma arma. A descoberta de uma vida tão incomum no lago Vostok foi a descoberta científica mais importante em décadas, mas recebemos ordens de não divulgá-la por causa do esquema sinistro de Putin, disse o geólogo denunciante aos suíços. Então segundo esse geólogo, Putin quer fazer uma arma através desse dessa criatura que eles encontraram, tá? Foi no início de fevereiro de 2012 que os membros da expedição Antártida russa conseguiram perfurar mais de 3 quilômetros de gelo espesso até o Lago Vostok, um projeto que levou mais de 30 anos. Como o lago de água doce, foi isolado do resto do mundo por 15 e 35 milhões de anos os cientistas previram que iriam encontrar várias espécies que evoluíram de forma muito diferente de qualquer outra vista antes de acordo com a nossa pesquisa a quantidade de oxigênio lá excede a de outras partes do nosso planeta em 10 a 20 vezes então o que acontece aonde tem um fluxo maior de oxigênio quando tem muito mais oxigênio a tendência é o organismo ser muito maior, né? ser bem mais grande Anteriormente, criaturas extremamente estranhas foram encontradas em aberturas de águas profundas na costa da Antártida, incluindo caranguejos e et de peito peludo que se alimentam de jardins de bactérias que cultivam em seus corpos e estrelas do mar carnívoras de sete braços que podem capturar e matar esses caranguejos. Assim que a equipe de oito homens se aproximou do lago, todas as comunicações com o mundo exterior cessaram misteriosamente. À medida que os dias passaram e os pesquisadores não conseguiam responder aos crescentes esforços frenéticos para alcançá-los pelo rádio, outros cientistas do mundo inteiro temiam pelo pior. Então, quando eles foram adentrando, né, o sistema de comunicação deles começou a falhar de modo misterioso. Né? Sempre tudo é de modo misterioso ou sempre uma coincidência, né? É bem difícil que seja coincidência, alguma coisa ali estava bloqueando o sinal de comunicação deles, tá bom? Ó, o cientista afirma que dois membros da expedição foram mortos pela besta. Então olha só, eles estão especulando aí que o governo de Putin se apoderou dessa criatura e está querendo usar essa criatura aí para fazer algum tipo de arma. Não sabemos aí se isso é real ou se não é real. Tá, vou estar deixando o link para você estar analisando essa matéria aqui, trazendo um vídeo em cunho especulativo. Mas aí, você acredita nesse relato estranho, todo cheio de mistério? Bom, eu sou o Gleison Santos, canal Método Secundário, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.